hoje eu vou mostrar para vocês como que faz a medição de tensão de corrente aqui das baterias do drone da DJI. Hoje a gente está aqui com a bateria do Mavic 2 Pro, a gente tá aqui com a bateria do Phantom 4, Phantom 4 Pro, a bateria do Phantom 3, a bateria do Inspire e a bateria do Mavic Air 2. Bom, antes queria falar para vocês que a bateria do Mavic 2 Pro, ela tem uma tensão nominal de 15.4 volts então a gente vai fazer essa ferição com multímetro você pode fazer aí na sua casa se realmente essa bateria ela tem mesmo 15.4 volts primeiro você pega o multímetro e coloca na escala de medição de tensão tá no caso esse multímetro meu que eu tenho aqui ele é automático mas você pode ter outros multímetros aí na sua casa que você tem que ajustar a escala para poder fazer a leitura correta Primeiro você vai ligar a bateria, do jeito como você liga no drone. Aqui a gente já sabe que tem tensão nas polaridades do pino da bateria. E aí, vocês vão acompanhar no vídeo a medição de tensão em cima dessa bateria. Olha só que legal. Ela aqui está marcando 15.5 volts. Aqui na tensão nominal está 15.4. Mas é isso mesmo pessoal, Tá tudo certo. A bateria está com a vida útil de carga muito boa agora vamos fazer a medição na bateria do phantom 4 mesma coisa você liga do jeito como se estivesse ligando no equipamento ela é uma bateria de 15.2 volts nominal a medição nos pinos do phantom 4 ela é diferenciada ela é do meio para as laterais e aí nós vamos ter a tensão no multímetro Aí. A tensão de 15.2, mas tá dando 16.69 Tá? Tá tudo ok Bom, agora a gente vai fazer a medição na bateria do Phantom 3, tá? Ela tem uma tensão nominal de 15.2 também Vamos fazer a ligação da bateria, forçadamente E vamos fazer a medição nos pinos dela Olha só que legal Muita gente pergunta, Yuri, é, importa a polaridade dos cabos do multímetro em relação à bateria? Na verdade, para a leitura não importa. Se você ligar invertido, ela vai dar um sinal negativo. No caso aqui, está dando um sinal negativo, 16.7 volts. É só inverter a polaridade, inverter o, o, os cabos, que ele volta a te mostrar onde é o lado positivo e o lado negativo. Aqui, 16.7 volts. Vamos fazer aqui a medição... Da bateria do Inspire, tá pessoal? Olha só que legal. Vamos ligar ele forçadamente também. Ligar fora do equipamento. Está aqui funcionando perfeitamente. Vamos fazer a medição aqui nos polos da bateria. Nós temos aqui uma tensão de 23 volts. Que é a tensão de carga dessa bateria, tá? Ela tem uma tensão nominal aqui de... 22,8, tá dando 23, tá tudo certo, tá? TB48 do Inspire. Bom, pessoal, a gente está aqui com a bateria do Mavic Air 2, tá? Vamos fazer ali a ligação forçada também. E aqui nos pinos do Mavic Air 2, a gente vai fazer a medição de tensão e vamos ver quanto é que a gente tem de tensão aqui nos pinos. Vamos lá. Aí, ó. 11,9 volts. Ela tem uma tensão nominal... De 1155 volts. Pessoal, se você gostou do nosso conteúdo aqui da Drone de Garagem Conteúdo mais técnico, mais voltado para a bancada mesmo Se inscreve no nosso canal aqui no Youtube no Instagram E não perde nenhum detalhe Valeu pessoal, abraço!